Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção na direção correta. Pegue os quatro parafusos menores e parafuse. Posicione o encosto na posição correta. Pegue o braço direito, representado pela letra R, e encaixe nos furos do assento e do encosto. Fixe com quatro parafusos maiores. Coloque as peças de acabamento para esconder os furos. Faça a mesma coisa com o outro braço. Encaixe o pé no assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.